Ele olhou assim uma hora e ele falou, mano, isso aqui tá melhor que X vídeos. Que isso? continuem Sério eu, mesmo? Eu falei, mano, que isso, cara? Você olhava pra cada canto era uma cena. muita loucura. E não podia. Né? E não podia. Mas Toguro não tava lá. Ele não tava Toguro, cara. Ele saiu dar um, né? um, um perdido com moradora. <risos> mano, mas não tem como. Você acorda, a mina passa com aquele tamanho e fala... Não posso. Não, e lá todo mundo, tipo assim, é não. o mínimo de roupa possível. <risos> é shortinho, socado. Você já acorda daquele jeito, tá Sim. Ligado? Porra, tomando café. Não, e todo mundo ciclando, né? A texto lá em cima. Lá em cima e fala que não pode. Ah, meu pau pra vocês, rapaziada, na moral. Não dá, não dá. É foda. A, porra, quando eu ciclei um negócio. Tem dias é... que a gente falava uma pra outra, mano, que vontade. Que isso, mano? E a gente não pode sair, pá. Porque ficar saindo, o Toguri não gostava. Aham. Uh -huh. Assim, se fosse sair, isso aí é pra gravar, pra gerar conteúdo. Você